Alô, alô, diretor? Começar as categorias, alô? É, eu vou atualizar aqui, já vai começar, aparentemente. Roteiro original, tá. Pra começo de conversa, qual é a diferença de um roteiro original e de um roteiro adaptado? É outra transmissão, eu acabei de achar aqui, é outra transmissão do Oscar, do... Que tá rolando. A primeira coisa que me vem na cabeça é assim, Agatha Christie. Vambora, TNT! Vambora, TNT! O cinema não teria o valor que tem sem você. Concordo. Ô, oh, TNT! É de brincadeira comigo, do, do de, bugou aqui a TNT. Eu acho esse filme espetacular. Toca, do próximo. Oh, do... por Não, acho que os efeitos visuais aplicados aqui ajudam a gente a mergulhar demais. A gente vai falar mais pra frente de plano de sequência, dessas paradas. tu acha que os filmes da Marvel vão começar a ser bem vistos pela academia? Não, e, sinceramente, pouco importa. E é isso e... aí. A gente tem o um último dessa categoria que é o Star Wars Ascensão Skywalker. Barulhos também. clássicos de Star Wars. 15 mil, galera! Batemos 15.100 mil pessoas, tamo junto! Captação barulho que sabe <risos> de saiba de da liga. Ah, eu que um né? não sei fazer. Uau, uau. Ah, melhor, <risos> ele sabe... Ele, ele, por exemplo, já é melhor em edição de som do que eu. <risos> é, da ah, edição. Esse aqui, galera, quem eu queria que ganhasse? 1917. Direção, tá? E quem eu acho que vai ganhar? 1917, o Sam Mendes, tá? Gente, se inscrevam no canal pra ajudar a gente, hein? aí, galera. Ó, lembrando que temos live segundas, terças, quintas e sextas ao Olha o óleo mais perdido que é a Glória Pires dizendo melhor. qual filme ganhou de melhor. Isso assim, é só no final, é louco. O TNT Gol <risos> tá de brinquedo de chute cara.